Se você é uma das raras pessoas no mundo que ainda passa mais tempo lendo do que consumindo conteúdos em vídeos, saiba, você é uma exceção. No geral, atualmente cada pessoa no mundo gasta mais de 20 horas semanais assistindo vídeos, e obviamente quem produz bons vídeos se destaca na internet. Vídeos são usados para ensinar, divulgar ou vender qualquer coisa, e oferece cada dia mais resultados para quem sabe usá-lo a seu favor. Produzimos vídeos e alavancamos o seu marketing digital.